Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do volume único de O Senhor dos Anéis com ilustrações de Alan Lee. Essa é uma edição inédita aqui no Brasil. Esse é o melhor volume único já lançado aqui no Brasil e talvez no mundo. É uma edição de luxo. Chegou aqui em bolsão uma caixa da Amazon enviada pela HarperCollins Brasil contendo o volume único de O Senhor dos Anéis com ilustrações de Alan Lee. A primeira edição lançada com essas ilustrações do Alan Lee foi em 1992 na Inglaterra pela HarperCollins britânica, em comemoração aos 100 anos do nascimento de Tolkien. Depois foram lançadas outras edições com algumas revisões e com essas ilustrações do Alan Lee. Por exemplo, essa edição aqui, lançada em 2014, tem unboxing dela aqui no canal, depois vocês podem conferir. Em 2020 foi lançado um box de O Senhor dos Anéis, contendo também O Hobbit com as ilustrações do Alan Lee. Já no Brasil, essa edição de O Senhor dos Anéis com as ilustrações de Alan Lee era inédita, sendo lançada agora em dezembro de 2021 pela HarperCollins Brasil. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal,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 pela HarperCollins Brasil, estou super curioso para ver essa edição. Vamos ver, acho que foi aqui grande, hein, galera? Uau, estou vendo que. Pesadíssima no pacote aqui. Tava dizendo que pesa 2 quilos e alguma coisa. Olha só mostrar pesado, hein? Pesado no pacote. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, o pacote está constando dois quilos e cem gramas. Então pesado. Olha só, mas ela vem com mais uma proteção, além da slipcase, né? Que já é da edição, vem esse plástico. Mas é bem fininho, hein? Ó, dá pra tirar assim, ó. Mas tá ótimo. Linda demais, demais. Super grande. Vou tentar enquadrar aqui, ó. Porque é grande slipcase muito bonita tem alguns detalhes o monograma do tolkien na própria slipcase título ilustrado por alan lee e o logo aqui o símbolo da harper collins então vamos tirar aqui vamos tirar assim né slipcase só para vocês verem Vou aqui de lado que coisa linda galera olha só então não está escrito nada né aqui na capa capa dura tá somente a ilustração do Alan Lee Minas Tirith aqui e um Nazgul né a montaria com o espectro do anel aqui essa daqui é a Fera Cruel ou Besta Cruel, ficou traduzido assim: que é esse, essa montaria do espectro do anel, né? Que lindo, que lindo! E ó, só para vocês terem uma ideia da espessura: e olha que legal, já anotei aqui, galera, que tem dois fitilhos, um azul e um prateado muito bom mesmo de luxo mesmo viu galera porque dá para ver aqui ó os detalhes da costura a lombada ela é um pouco arredondada ó. não sei se dá para perceber vou mostrar também aqui na outra câmera acho que eu não mostrei não vai encaixar galera é grande demais <risos> mostrar pelo menos o lado aqui a lombada olha que lindo é muito grande não dá nem para mostrar na outra câmera <risos> vamos aqui nessa de cima, vamos abrir essa edição, deixa eu enquadrar aqui, pronto Ah, vou ter que colocar aqui mais pra cá porque vai abrir muito lindo mesmo esse mapa mesmo padrão do box, né com os três volumes, mapa envelhecido, mapa da terra média aqui, no fim da terceira era, os detalhes em vermelho, os nomes, né em vermelho, muito bom manteve o padrão na guarda e olha só, eu tô vendo aqui que essa é uma ilustração muito pesada, deixa eu tentar abrir aqui enquadrar bem essa ilustração que vai se desdobrando não coube, mesmo assim, vou arrastar um pouco mais olha só que lindo, tipo um pôster dentro do livro né muito bom, muito lindo mesmo. É a capa, né? A capa dessa edição. Só que ela inteira aqui aparecendo sendo desdobrada. Muito bom. Então, páginas amareladas, diferentemente da edição britânica, né? Pelo menos aqui eu tenho aqui, volume único com as ilustrações do Alan Lee, que tem slipcase, também tem unboxing aqui no canal. Já falei isso para vocês no começo do vídeo. Beleza, mantém a tradução aqui do Ronald Kirmes, é a mesma tradução. Né? Sumário. E tem agora, né, porque é uma edição ilustrada, obviamente tem o sumário ou o índice aqui das ilustrações. Olha que bacana, são 50 ilustrações do Alan Lee. Então mantém o padrão aqui, a nota, né? Essas notas aqui, a gente viu aqui até no sumário, nota, nota sobre a tradução, sobre o texto, edição do 50 aniversário, prefácio da segunda edição e prólogo, né? Então, basicamente a mesma coisa aqui. Não sei se tem uma ilustração inicial. A primeira aqui ah deixa eu só ver o, o mapa aqui do condado como que tá legal mantém o mesmo padrão a única diferença desse mapa do condado dessa edição pelo que eu notei aqui para o box com os volumes separados em três volumes é que está numa folha comum né numa página comum é, no box no box esse mapa do condado está nesse mesmo tipo de folha, né? Desse outro mapa aqui. Então, a única diferença, mas segue o padrão aqui da, da edição britânica, que é, não tem diferença na, na folha do mapa do condado, tá? Então, já começa aqui a primeira ilustração, o Bilbo no condado aqui. Se eu não me engano, é, é esse o nome. Deixa eu dar uma olhada aqui no. No índice das ilustrações, o legal para você ver o título de cada ilustração. Só voltar aqui: Bilbo em bolsão. Foi bom confirmar. Então aqui você vê o título de cada ilustração, tá? Então segue o mesmo padrão, projeto gráfico, né? Do, do box também. Vou dar uma folheada aqui, galera, para a gente ver algumas ilustrações, porque o conteúdo é o mesmo, né? Mesma tradução. Já vi a Lufin ali, mas deixa eu, deixa eu ver se tem alguma outra antes. Ah, tem aqui essa no pônei empinado. O Frodo sumiu aqui, ó. Senhor Sotomonte, na tradução antiga. Senhor Monteiro, né? Aqui a ilustração da Lufin. Muito linda, uma aquarela maravilhosa. Imagina esse quadro grande, galera. Gigante, na sala, muito lindo. Olha só, Valfenda. E as ilustrações estão bem, bem vivas, né? Isso que me chamou bastante a atenção. Os Trolls aí, a Mata dos Trolls. Ó, o Espelho de Galadriel. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, que tá bom, eu acho. Que edição maravilhosa, galera. Nunca imaginei que... Chegaria assim no Brasil. Com todo esse capricho. Ah, essa daqui é uma das minhas ilustrações favoritas do Alan Lee. Do Senhor dos Anéis. É? A Torre de Saruman. Orthanc. Oh, na verdade, essa que é a ilustração utilizada na edição que eu tenho. Do volume único, né? A edição britânica. Com as ilustrações do Alan Lee. E essa ilustração é usada na capa, né? Que aqui tem o Frodo e o Sam. O Gollum de frente ali. Para o Portão Negro, né? O Portão Negro está fechado. Capítulo aqui. E as ilustrações elas vão aparecendo, né? Conforme os capítulos, né? Tem tudo a ver com os capítulos, não são ilustrações aleatórias, né? Então tá aqui a Elwyn e o Aragorn. E aqui tem os apêndices, mantém também o mesmo padrão, só para vocês verem, tá? E tem o índice remissivo. Os poemas originais. Deixa eu ver se além dos poemas tem alguma coisa a mais aqui. Acho que é basicamente isso. E vai terminando aqui a folha de guarda, outro mapa, já o mapa com o closing Gondor. Né? Então nós temos aqui dois mapas, só que ocupam duas páginas, né, basicamente, da guarda aqui. E aí, só voltando aqui só para vocês verem, tem o mapa da Terra-média, completo aqui no fim da Terceira Era. Tem o do Condado ali, que a gente já viu, e tem esse. Então são três mapas que nós temos né, nesse, nesse volume único e acaba... Que volume maravilhoso, já falo, parrudo, super parrudo, pesado. Aí a caixa, como vocês viram, dois quilos e kg. Então, esse volume aqui deve ter uns 2 kg, pelo menos. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que o ideal mesmo para leitura é em cima da mesa, assim, né? Abrir e ir lendo. Agora eu posso afirmar com toda certeza que esse é o melhor volume único já lançado no Brasil até agora. Conteúdo nós já conhecemos, é o meu livro favorito, O Senhor dos Anéis, mas eu estou impressionado com a qualidade dessa edição. O livro ficou impecável, impecável mesmo, mais uma edição de luxo com acabamento caprichado mantendo aí o padrão da editora. Outro padrão a ser observado é o seu like, por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui, já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Se você quiser adquirir esse livro, na descrição está o meu link da Amazon, comprando nesse link você ajudará o canal sem custo adicional e vale lembrar que essa é uma edição exclusiva da Amazon, pelo menos inicialmente, não sei qual é o prazo do contrato. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e de ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Visite a loja exclusiva do Bolseiro, além dos livros do Tolkien e do Lewis, temos em estoque essa linda camiseta do nosso querido Mago. E alguns detalhes, como a frase nas costas. Corram, porque temos poucas unidades e estamos com frete grátis para todo o Brasil por tempo limitado. Ficou linda demais, né?